plano agora dentro da mesma mesmo esquema do PS1 dessa plaquinha agora eu vou fazer ela acionar um módulo para ligar no carro então aqui é o mesmo PS1 que eu apliquei no, no amplificador do é outro aparelho esse daqui e aqui é um relé comum com transistor BC547 ligando um, um relé que vai acionar o módulo ou seja, assim que eu ligar a plaquinha ela vai já ligar o módulo sem eu precisar estar tá com nenhuma chave lá para ligar o módulo e depois ligar o som no controle então aqui a plaquinha já ligada o ps1 ali ligado no, no relé e o relé ligado no módulo ali para ligar o remote dele tu vê que ele está desligado aqui o painel Vou me ajeitar aqui com uma mão só para mostrar os dois. E aí, tá mais ou menos. Então eu vou ligar no controle. Olha lá, pode ver Bluff, dark, down, fast, like life, Olha lá. Desarma o módulo. Então só no controlinho aqui, o meu rádio tá ligado no pós chave do do carro no, na posição parque de modo então que eu não preciso ligar nenhuma chave aqui de segurança sabe para desligar ele que não vai consumir bateria do carro quando tiver em power down porque tem o power down da plaquinha e o e o stand by do, do próprio módulo que consome um pouco da bateria mas o carro ligado no pós chave no parque ali a hora que desligar o carro ele corta tudo né então é isso no caso de uma plaquinha que não tem memória, né? Ou seja, ela não, não tem hora, não tem nada. Então não tem problema disso acontecer. Então aqui a regra é a mesma lá do aparelho de som: que é você ligar no controle. E desligar no controle. Não preciso de chave nenhuma aqui, ó. Só no. Então a ligação é igualzinho Da parede de som lá no, no, no C16 dessa, Desse modelo de placa Com a diferença é que eu liguei um relay Aqui de 12 volts Num BC547 ali ó, Não tá dando para focar né? Tem um resistorzinho ali Dentro daquele Termo ali Mas é Simples assim, ó. Digo o remote pelo relé. Funcionando perfeito.